Já veio a treta que tá dando por causa da segurança nas urnas eletrônicas? Cara, deixa eu terminar de ler seu comentário, eu já debato isso. A galera do Linux tá falando bastante, muito por causa das urnas usam Linux. Vamos lá. Em 2018, eu fiz um vídeo provando que as urnas são fáceis de ser fraudada. Eu escrevi meu próprio código e provei isso na marra. Sabe o que falaram? Que eu tô falando de política. Ô oh, bando de retardado, viu? Tá bom, de vocês estão aqui não. Não, mas eu acho incrível isso. Começaram a brotar gente e falou assim, você tá falando de política? Tá falando de política? Eu tava falando da urna. A galera veio falar que eu tô falando de política. Vocês acreditam? Aí começa aquele papo. De Linux você entende de política? Não. Não é que eu não entendo de política. Eu só tô falando a bosta que ele quer ouvir. Desculpa, palavrão, gente. O código das urnas é aberto? Você não vai achar código de urna de jeito nenhum. Procurei, e não achei. GPL permite isso? Permite. A não ser que você pode meter o processo e pedir também o código. É que tá, por que o projeto que não vai lá mete o processo no governo brasileiro, então? Né? Cisco foi fácil, né? Linksys foi fácil. Acho que Dell Link também. Agora, o Uno Eletrônica não, né? Ah. Então, o Bruno Gregor, tá respondido, tá? Pede pro projeto que não meter um processo pedindo o código das urnas, já que ele é muito bom para processar outras empresas, processar aí 12 empresas por ano. Se falar que as urnas não são seguras e vulneráveis, a vão... maioria da conspiração é chegar a falar isso também. TSE até hoje não liberou código-fonte, enfim. É. O que você acha do código da, o quê? da urna eletrônica ser open source? Assim, acho que vários programadores e técnicos de segurança poderiam auditar o resultado. Poderiam, né? Se liberasse o código-fonte.